Fala, galera do Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Bruna Saad, de literatura, aqui no Descomplica, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre classicismo. Esse assunto é muito importante para compreender as primeiras estruturas literárias que conhecemos. Mas antes de começarmos, já deixei o link do mapa mental aqui na descrição. É só clicar e baixar de graça. Agora vamos lá. Para compreender o movimento, é necessário analisar seu contexto histórico. A partir do século XVI, já era possível perceber algumas mudanças na forma de interpretar a arte. Isso se deve ao período de Idade Média, longo período histórico que ampliou possibilidades e mesclou culturas. Além disso, as grandes navegações dariam maior espaço para as sociedades descobrirem e se aventurarem no desconhecido fora do contexto europeu. Isso deu abertura para modificações também no âmbito religioso e filosófico, como a reforma protestante e o antropocentrismo, que buscavam valorizar a racionalidade individual, além de movimentos contrários, como a contra-reforma. Todo esse cenário de transformações e conhecimentos foi perfeito para o surgimento do classicismo, que renascia com inovações para o ser humano. Agora, vamos às principais características. Dentre elas, pode-se destacar o universalismo, a valorização da cultura clássica greco-romana, como a aparição da mitologia, por exemplo, além do predomínio da razão, por influência dos movimentos científicos e filosóficos da época. O ideal platônico de beleza e o rigor formal na estética também são características desse movimento, porque, claro, ainda estamos falando de uma época bem distante dos irreverentes modernistas. Pensando na estratégica lírica, é importante destacar a existência de duas medidas para estruturar a poética. A primeira, chamada de Medida Velha, buscava apresentar tanto poemas de estrutura medieval, versos com redondilhas, como também temas prosaicos, por exemplo, a beleza feminina e a desilusão amorosa. Já a Medida Nova estruturava o que chamamos hoje em dia de clássico, por meio de sonetos, trabalhando temas filosóficos e existenciais, além da ambiguidade amorosa, que consiste na dualidade entre amor idealizado e o amor que faz sofrer. Dessa forma, com um contexto histórico altamente carregado de informações e uma estrutura estética muito bem definida, alguns foram os representantes de destaque no movimento, que ganharam espaço na literatura até a atualidade. O primeiro e mais queridinho dos vestibulares é Luiz Vaz de Camões, Aquele famoso escritor dos Lusíadas, que narrou a viagem de Vasco da Gama às Índias. Dante Alighieri também ganhou notoriedade com a escrita de A Divina Comédia, em 1555. E Francisco Petrarca é considerado o inventor do soneto, mesmo tendo vivido no século XIV, e tem grande importância para o movimento classicista. Bom, agora que você já sabe tudo sobre o classicismo, esquece de baixar o mapa mental com todo esse conteúdo aqui no link da descrição para consultar quando quiser. Lembrando que se você ainda não é aluno do Descomplica, na descrição tem o link para assinar com um precinho mara. E aí, curtiu o conteúdo? Então não deixe de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Até o próximo vídeo, pessoal!